A noite vai começar, já começou a esquentar. Ninguém vai me segurar, Hoje eu já não quero e nem posso parar. Cá no jeito de olhar, no meu estilo de dançar. Vou te pegar de um jeito que você não vai acreditar. Tudo que eu quero é ficar com ela, tudo que eu quero é ver a donzela. É como a história de Romeu e Julieta: você é a lua que habitou meu planeta. Pessoal, Cheguei, a gente tá aqui na correria, me maquiando, me arrumando para ir pra trabalhar e aí. E a vida é isso mesmo, espera como precisar minha talça aqui. É, eu vou me arrumando e enquanto isso a gente vai fazendo diário, porque diário é diário. Diário nós não tem que fazer tudo né, milimetra lugar. Blá, blá, não sei, tô louca. Início de tudo. Hoje vamos falar sobre educar as pessoas ao nosso redor. Porque quando porque na verdade é muito importante quem está ao nosso redor quais são as palavras que a gente recebe a energia que a gente recebe é, se as pessoas ao nosso redor elas acreditam em nós sim gente é importante a gente às vezes vão ficar tipo ah não importa se ninguém não importa se ninguém acredita em mim eu vou de qualquer jeito não nós somos seres humanos somos seres sociáveis nós sobrevivemos sozinhos não tô falando sozinho de relacionamento, tô falando sozinho de, de, de realmente convivência. Nós temos que conviver uns com os outros e é bom né conviver com as pessoas. E é melhor ainda quando as pessoas ao nosso redor, essas pessoas elas nos apoiam. E aí a gente realmente, gente, o resultado é muito melhor. Não que a gente não vá conseguir nada se alguém não nos apoiar, né? mas o apoio é importante. Então eu acho importante... Educar, reeducar as pessoas que estão ao nosso redor Por que reeducar? Quando a gente está no modo dia a dia Ah, vamos sair? Vamos Vamos para o cinema? Vamos Vamos para restaurante? Vamos E aí a gente vai gastando uma grana que a gente fica meio sem noção, né? De quanto a gente gastou e como esse dinheiro poderia servir para a nossa viagem a longo prazo e aí, mais uma vez, não é que você vai deixar de fazer as coisas, né? Deixar de curtir o agora, como eu já falei, como eu já expliquei. A questão não é essa, a questão é mais você saber as coisas que você vai fazer. Se reeducar. Por exemplo, que tal em vez de vocês irem pro cinema gastar o dinheiro? Não chamar os amigos para ir pra sua casa, é você baixar um filme ou assistir o um filme da Netflix? Hum? Pipoca em casa, tudo certinho. Ah, mas não quer ficar em casa? Então você pode procurar uma saída que envolva mais... É... Eita! Que envolva mais só gastar dinheiro de transporte, por exemplo. É, uma, é um tipo de solução. E é o que eu estou me planejando. Mas como ficar avisando para todos os amigos o tempo todo que você está juntando dinheiro para viajar para outro país? Para mim é muito complexo, né? O tempo todo explicando para as pessoas o que elas já sabem E elas vão voltar para perguntar para você Vamos sair, vamos fazer aqui? vamos fazer aquilo outro? Mesmo sabendo que você está comprando a longo prazo Então a minha dica é E é o que eu fiz hoje Eu criei um card no Canvas Eu vou mostrar para vocês Deixa eu mostrar aqui. Esse é o card Amigos, me ajudem Emily vai viajar em 2020 Evitem me convidar para rolês caros Que... É, rolês caros Me convidem para passeio em 0800 Envolvendo apenas transporte Aceito doações de roupas em boas condições Porque eu faço brechó, né gente? Pra conseguir dinheiro Aceito apoio emocional Não aceito opiniões Energias negativas Não sou rica Então, sem condições de trazer produtos da gringa pra, né? Porque o pessoal pede mesmo é, não meus amigos, meus amigos nunca me pediram nada Pelo contrário, só me ajudaram Mas tem gente que tipo, não Nem Sabia de nada e aí depois Ficou me pedindo coisa, muito chato, muito estressante ah, E eu falei Gravarei vlogs quando eu estiver lá E tirarei dúvidas da cultura local Então a forma como eu posso fazer A forma como eu posso Devolver, esse tipo de ajuda emocional E até vocês da internet podem Me ajudar, tá Não é só amigos próximos não Aquela palavra de apoio, de carinho é importante. Carinho, por exemplo, eu vou postar nos stories. Tanto no status do WhatsApp, como no story do Facebook, do Instagram. Não, no Facebook. Do Instagram. E vou criar um card também pro Instagram. E vou ficar postando assim aleatoriamente. Já aquela, daquela aquele sotaque, né? Aquela informaçãozinha pra pessoas negativas. Eu não tô nem aí com a sua opinião, então não venha encher o meu saco. Porque é importante. Senão você começa a desacreditar e aí. Febre Eu tive garganta inflamada mas garganta ainda tá um pouco inflamada Então tô aí superando uma virose que De um dia que eu peguei Saí pra rua e peguei assim, sabe nem, nem entendi como Para além De educar as pessoas que estão ao seu redor Porque eu acho que esse é o primeiro passo assim, Você tem a noção de que você vai viajar E aí você informa as pessoas ao seu redor Você precisa Digerir, entender Que você vai viajar é um fato e que você precisa seguir algumas orientações que às vezes não são tão legais assim então, além de você formar os seus amigos, você precisa entender que você não pode ficar gastando seu dinheiro com qualquer outra coisa tipo, evita ir pra rolês que são caros e que você vai gastar dinheiro e você vai se direcionar pra rolês que são mais baratos que são ou mais baratos ou que você não vai gastar nada, no meu caso eu prefiro não gastar e aí também você vai pensar nas coisas que você faz no seu dia a dia Que você gasta aquele dinheiro que você não precisava gastar Por exemplo, a água que você compra de um real na rua Quando você tá com sede Você pode muito bem levar sua garrafinha A garrafinha do Google <risos> Encher de água e beber aí De boa Encher no trabalho, encher na faculdade Entendeu? São coisas que são Coisas mínimas que você nem dá, Não tem nem noção de que gasta o maior dinheirão. Outra coisa Gastar com fast food, acabou Pô, essa palhaçada, viu? Chega de ficar gastando dinheiro com fast food Pega seu pãozinho com ovo, com queijo Enrola Leva pro trabalho, leva pra faculdade Leva sua marmita, mesmo sua marmiteira Não tô, tô, tô levando marmita porque eu tô de férias né? Então de manhã eu tô em casa, não tô em casa Inclusive eu tenho que almoçar, 20 minutos pra almoçar minutos me almoçar Vai é o trabalho Então assim, almoça em casa, leva sua marmita Entendeu? Se vira aí evita de ficar gastando dinheiro com comida, gente Porque comida é uma coisa que a gente ama é um fato E a gente gasta uma dinheirama Eu esqueci que eu tô me arrumando ainda, né? Então é uma coisa que você já, né? Começa a se policiar A pensar nas coisas que você tá fazendo no dia a dia Que é, não vai ser bacana pra você No sentido de que, pô Você quer resultado, mas você precisa fazer também, né? Fazer algo Não tem que ficar só esperando as coisas acontecerem Falado de que você tem que reeducar as pessoas que estão ao seu redor. Que você tem que se reeducar. Que você tem que começar a analisar o que, que você está fazendo na sua Os mínimos detalhes, assim, no dia a dia. Você vai anotar tudo o que você também não vai fazer. é, andué. é. Não precisa gastar à toa. Não precisa gastar à toa. E hoje vai ser. Hoje é sobre você não precisar. São coisas que você precisa cortar, né? Vida de hoje é sobre o que você precisa. Eu vou levar meu livro, porque sim. Então eu, eu tô aqui aleatória, né? Mas é, eu, tô, eu tô levando isso aqui porque a gente tá coreando, né, gente? É um fato. Mas não é sobre o diário hoje, tá? Hoje não é sobre isso aqui, não. Vai, vai ter na lista. Vai ter, Anitta, né? se não vai ter. Mas a questão exatamente é sobre as coisas que você precisa desapegar para que você consiga, de fato, juntar e não criar mais desculpas e, e se enrolar e se embolar. E no final do ano, chegar, poxa, não conseguir realizar nada. Importante, gente, não é nem de fato gente conseguir, conseguir, conseguir. Claro que é importante isso, mas... Uma das coisas mais importantes é você tentar E aí você conseguir também arrecadar uma boa grana Porque pra chegar no seu sonho É muito mais fácil, é muito mais próximo Entende? Me entende? Nos entendemos? É isso Outro ponto Que vai ficar até para o próximo vídeo São as pesquisas Porque você acha o quê? Que diário envolve só a gente pensar Só motivação? Uh, eu não vou fazer isso Não vou fazer, vou fazer, não vou fazer não, amor, isso de Diário também envolve em pesquisas. A gente vai pesquisar todos os dias sobre passagem de avião. Isso fica para o próximo vídeo. Se ligue porque não é fácil, não é simples e não é legal sempre. Porque às vezes pesquisar a passagem e pesquisar o dólar, o dólar sempre nos dá uma desmotivada porque hum, é difícil. É difícil. Às vezes você vê uma promoção do nada e você não tem dinheiro para comprar. A dólar tá um tiro. Você acha que você nunca vai conseguir? Mas é algo que a gente precisa aprender. E a gente vai aprender no diário. E não se preocupem, porque eu vou ajudar vocês. Beijo.